Pessoal, vamos começar aqui antes de fazer a palestra. Eu sempre venho fazer uma brincadeira com vocês. Quem aqui já desenvolve? Quem aqui já é dev? Beleza. Quem programa em Python? PHP? Ruby? Go? Tá da hora, tá da hora, tá da hora. Então, vou mostrar pra vocês, antes de tudo, como é que você faz um sistema no seu trabalho. E se isso aqui for bem parecido com o que vocês trabalham de verdade, tipo, sei lá, ri pelo menos. E se a piada for ruim... Ripa a galera do lado achar que é boa, entendeu? Então, é meio que isso. Então tá aqui os temas, sempre tem a palestra que começa com a agenda, com você. Então tá aqui o tema pra vocês anotarem. Lineage, Moo Online, Magenta, HTML5, Runescape. Então tá aí. É um aviso importante pra vocês, então, é o quê? Que os personagens, né? E os eventos que eu, que eu falar aqui são fictícios. Então, se aparecer alguma coisa que você fez na sua vida, ignora isso, beleza? Primeira coisa que tem que fazer para ser dev de verdade é arrumar um emprego, né? Então, eu tenho aqui um emprego de auxiliar de informática no Rio de Janeiro, tá? Escolaridade mínima é ensino médio, tá? Português nativo e inglês básico. Então, vamos lá. Banco de dados. PostgreSQL, Oracle, base SQL Server, Interbase, DB2, Cache, Informix, Firebird. Programação. JQuery, MATLAB, JavaScript, HTML, Java, Ruby, VB.NET, R, RPHP, Python, escrito errado, Erlang, C Sharp, C+, que é a linguagem nova que está surgindo aí, C, ASP, AspNet, NET, CUDA Extension, .NET, CSS, C++, COBOL. Fireworks, Dreamweaver, Inkscape, Flash, Pixia, PaintShop Pro, Freehand, Photoshop, Illustrator, Blender, CorelDraw, Word, Lotus Notes, cara, quem que usa essa porra ainda hoje em dia? Selenium, VB.NET, Java, OS, o que é ruim consegue ser pior. Cara, PowerPoint, Star Office, não sei o que lá, o cara não dá pra fazer isso tudo. essa vaga aqui é boa, tá? A vaga só vai combinar. Esse que é bom aqui, a pessoa precisa ter boa escrita, ser paciente e saber lidar com o público. Gostar de café e saber fazer é um plus. Então, se alguém sabe fazer o café, é uma vaga boa para você. Essa aqui é boa, lá de Campinas, onde eu moro, que é a vaga de pedreiro C-Sharp. Tá? Então, é executar serviços de alvinaria em geral, revestimentos, acabamento grosso e fino, demolição de paredes, instalação de madeiramentos, tubulações hidráulicas de esgoto, instalação de alambrados em obras, JavaScript CSS, HTML5 Bootstrap, VB, SQL, Oracle, Jenks, e o mais importante, armar armadilhas para gambás. Então, é uma, é uma vaga completa, você consegue... Realmente, você deve completo com essa vaga de pedreiro ser Então, com o emprego show, a gente pode continuar. A gente vai poder fazer um projeto rolar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Receber requisitos de projeto. Coisas que o quê? O projeto vai ajudar a gente a, a, a montar esse projeto. Então, ela tem ali ó, 40 dias de entrega, 300 reais. Fazer um RP com sete módulos. Né? Finanças, suprimento, patrocínio, de serviço suprimento fiscal, CRM e vendas. Beleza? Tranquilo. Está bom, 300 reais, né? 40 dias. Cinco propostas, cara. Isso que é o pior, isso ou é isso aqui: ó, descrição, uma plataforma mobile que trabalhe com comandos de voz realizando transações de diversos tipos. Então é um bom requisito, dá para saber o que você vai fazer. Você faz e vai embora. Então a empresa precisa desse projeto. A gente vai começar. Primeira então, coisa que você tem que fazer é o que? Quem é dev tem o sonho de virar arquiteto, ou seja. Né, quer aprender a desenhar um projeto. Então, o que, é que você faz primeiro? Desenha o um projeto. Então, eu tenho aqui um usuário, uma aplicação, o MVC e o servidor. Beleza? Bem desenhado? Só que tem um erro. Vocês perceberam aqui. Tem um erro ali porque O servidor está na nuvem. Colocou ele no alto, resolveu o problema. Então, agora está bem documentado. Né? Tranquilo, está certo? Aí tem o um negócio de UML. A UML, que? Descreve o que o usuário faz na aplicação. Então, está aqui. O usuário faz tudo. Está bem documentado, a gente sabe que o usuário faz na aplicação, a gente consegue continuar. Então o legal é que começar o projeto já atrasado. Porque se começa já atrasado, não tem problema de atrasar mais. Então pega ali um projeto que era para ser entrega em fevereiro de 2017, começa agora, se entregar em 2023, está no prazo. Porque já está atrasado, não tem tranquilo nenhum. Aí depois, outras coisas aqui, quem é front-end aqui? Sabe o que tem que fazer depois que é ajustar o front-end. Então você vai perder um tempo instalando o pré processador do CSS, você vai perder um tempo desinstalando o pré de CSS, vai baixar o bootstrap e vai ser feliz. Beleza? Outra coisa, gerenciar a dependência. Então, tem que gerenciar a dependência. No front-end é muito fácil fazer isso. Você dá um NPM, está a internet, e toda a dependência que você precisa vai estar no seu projeto. Mantendo o JavaScript funcional. É muito fácil também, só botar mais um jQuery, então jQuery 3.2, 3.2, 3.1, 2.0, 2.2, 95, 98 XP milênio maravilhoso. Aí, então o JavaScript está funcional totalmente. Escolher um framework, então pode escolher vários frameworks de JavaScript aí, tem alguns aí novos para vocês escolherem aí. TIBJS, Triângulo, JDouble, pode escolher, Aerolito também é bom aí para a galera poder rodar bem no jQuery. Performance, é uma coisa que a gente tem que ter na aplicação. A aplicação sem performance não funciona. Então, eu aprendo para vocês, cache everywhere. Então, você bota cache no cliente, no back do brand, no end no front-end, cache do cache, cache na, em tudo. Botou o cache, resolveu, o cliente sempre vai ver a melhor fase da tua aplicação. Ou então, promise. Javascript que me atrapalha de promise, que é uma vez vai chegar a requisição. Quando? Não tem a mínima ideia. Pode ser amanhã? Pode ser. O cliente pode esperar, não tem problema nenhum. Chega só amanhã, tá lá, tá a promessa está feita. Então, depois é o quê? Escolher a tecnologia back-end. Então, para não ter briga, a gente pergunta para quem? Para o Google. Então, por que Java? Porque Java é ruim. Por que aprender Java? Por que C Sharp? Por que C Sharp é melhor que Java? Por que C Sharp não Java? Por que PHP? Por que PHP é elefante? Por que PHP é necessita de servidor? Por que Python? monte Python que anate os romanos por nós outros. Por que Ruby? Porque Jack Ruby matou Oswald? Não sei. Por que Elixir? Por que os alquimistas não conseguiram... No elixir da vida, que coisa bonita. Ah, a linguagem é boa. Por que Gol? Porque gostaria de trabalhar na Decathlon. Porque gostaria de fazer parte da galera Capricho. Por que Asp? Porque Aspirina aborta? Tem a mínima ideia. Por que Aspirina alisa os cabelos? Eu fico imaginando uma pessoa pegando Aspirina. Oh, alisa. Google, tá aí. Por que Perl? Não foi implementado ainda. A galera em breve está chegando aí. E Node não é linguagem, também não entra aqui então. API. API é o que faz a comunicação entre o seu sistema né, e o outro sistema. Então, sempre retornar 200 ok. Se tiver erro, erro retornado com sucesso. 200 ok, tá bem, nossa API tá tranquila. Outra coisa que a gente sabe é o quê? Erros devem ser bem explicados. Então, Java Lang no Point Reception. Muito bem explicado. Todo mundo entendeu o erro, consegue produzir bem aí. E usar bem os verbos HTTP, também, que é muito importante. Né? Então, como é que a gente implementa login e senha usando bem os verbos HTTP? Então, eu tenho o um post que eu passo um get usuários, eu passo a senha e o usuário no get, ele me devolve a tabela toda em JSON. Então, está bem, bem feito. Passei um usuário qualquer, beleza, me devolveu todo mundo, está tranquilo, a API está bem feita, a gente pode continuar a brincadeira. Implementando funcionalidades. Sem funcionalidades, não tem sistema. Então, a primeira coisa é fazer o captcha para acabar com os bots, porque os bots, hoje em dia, atrapalham demais. Então, tem aqui um captcha onde o bot jamais vai saber onde está o conteúdo do CAPTCHA, a menos que ele saiba ler HTML. Mas, muitos bots não sabem fazer isso. Formulários bem desenhados, para ter uma UX muito, muito perfeita. Então, está aqui um formulário de telefone. Você pode implementar no seu projeto, muito tranquilo, dá para você usar tranquilamente. E senhas únicas. Essa é outra coisa que a gente sempre tem problema. Senha tem que ser única. Por quê? Eu tenho aqui né, a conta SpaceMoses111337. Ele quer tentar usar a senha Hunter. Só que o Royal Aldo 37189 já usa essa senha. Então, tu não podia fazer isso. Mas, você pode colocar ali, ó, eu entendo os riscos de usar a senha de outra pessoa. Assinalou ali, pode usar a senha, está tranquilo, está liberado, todo mundo sai feliz. DevOps, DevOps, né, é o que vai manter também a coisa boa do seu sistema. Então, garantir o acesso do servidor aos arquivos é muito importante. Então, tá aí o código para você aprender a liberar o acesso do servidor aos arquivos. Né, Tranquila, este, todo mundo já, já fez isso na vida. Versionar o seu projeto, então, versionar é, é bem simples, né? V1.0, 1.1, 1.2, 1.0, final, realmente final, e Z, realmente final. O pessoal fala, pô, Pokémon, hoje em dia tem Git, tem GitHub. GitHub todo mundo vê seu projeto. E o Git é pago. Quem pagou pela licença do Inhar? Sempre tem alguém que pagou. Só você, cara. Todo mundo, infelizmente, o mundo nunca pagou isso. Ou usar FTP para garantir a consciência dos seus arquivos, então está aí o FTP tranquilo, né? bem legal. Ou então você usa a pendrive, está na máquina do cliente, todo mundo sai feliz, e é isso aí. Resultado, cliente feliz, e o seu projeto está entregue. Valeu, galera. É isso aí, nosso stand-up de começo, para animar um pouco vocês, ou desanimar para cacete. Beleza, então, é boa noite para vocês. É... Meu nome é Pokémon, para quem não me conhece, tá? E para quem me conhece, não muda, é Pokémon também. É, eu não sou só um rostinho bonito, até porque eu não sou um rostinho bonito. Tá? Eu sou bacharel em matemática aplicada e computacional pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então sim, minha turma era eu, um veterinário e uma cabra. E a cabra se formou em primeiro lugar, eu não sei por quê. Mas até hoje tem raiva essa cabra. Mas eu tenho MBA Engenharia de Software, orientado para serviço, lá pela Metrocamp de Campinas, IBTA. Eu sou apresentador dois zoeiros. Né, dos projetos de master, inclusive do Developers, que é um... Que é um eu vou mostrar para vocês o que é. Eu sou o do PHP e também sou guild master aqui na Campus Party. Então, o Developers ele é um projeto onde eu entrevisto várias devs que aparecem por São Paulo. Então, tem entrevista de pessoas de Go, de Python, de Ruby, de PHP, de Java, de linguagem que nem existe, de Cobol, de, de, de Perl, então, tem, tem gente que foi entrevistada. É quase incrível, mas tem. Então, caso você procura, procura developers no YouTube e vai estar lá. Um aviso importante que eu falo nessa palestra é, a maioria de vocês já desenvolvem, então, legal. Mas para quem não desenvolve ainda, não escolha nenhuma linguagem de programação baseada no que eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui, o problema que a gente tem é o seguinte. Hoje em dia a gente tem muita linguagem e muitas das vezes a gente não tem a mínima ideia do que cada uma serve. Então, tem motivos para cada linguagem está sendo mais utilizado que as outras e outros motivos não fazem sentido nenhum. Vou mostrar para vocês um pouco das linguagens que a gente tem no background de hoje em dia, o que está surgindo aí que pode ser, pode valer a pena você tentar pesquisar um pouco e o que não vale a pena mais, mas a maioria das coisas aqui vale a pena. Então, eu tenho um cenário. O que, que eu tenho de hoje de desenvolvimento? Que tecnologia está em ascensão? Então, a primeira tecnologia é o DevOps. Né? Não é a tecnologia, na verdade, mas sim a cultura, que é que você para de pensar só em desenvolver e você começa a se preocupar em toda a cadeia produtiva da sua aplicação. Desde a época de teste, a questão de automação de deploy, tudo isso vale muito a pena. E linguagens que são muito fortes nisso, por exemplo, que a gente usa bastante, é Python e Ruby, por exemplo. Tem outras linguagens, mas Python e Ruby são bem utilizados para trabalhar com DevOps. Então, tem ferramentas. Por exemplo, o Ansible, o Capistrano, são feitas em, em Python e Ruby e muita gente tem utilizado isso. Então, caso você queira mexer com DevOps, além de Python e Ruby, tem Go também, que o pessoal do Docker também gosta muito. Então, são três linguagens que você... Ah, quero mexer com DevOps, o que eu tenho que aprender? Go, Python e Ruby, basicamente. Serverless. Serverless é a ideia de que você tem uma função, que você vai chamar aquela função em algum lugar e essa, e essa função vai te devolver só o resultado dela. Então, por exemplo, eu tenho um carrinho de compra e o meu carrinho de compra, às vezes, ele demora muito para fazer o checkout, que é a parte mais importante do meu do e-commerce, meu por exemplo. Então, eu posso fazer uma função que ela roda na nuvem, ela só vai ser executada quando alguém fizer o checkout, ela vai nascer, vai fazer a execução dela e ela vai morrer e te devolve o resultado. Isso é o serverless. Só que, uma linguagem que é muito importante, que é muito igual a isso, por exemplo, é o PHP. O PHP, quando você faz uma requisição, ele nasce. Ele faz a regressão e ele morre, tá? mas outras linguagens, como JavaScript, por exemplo, são bem utilizadas para servers o próprio Java, você tem né, é, coisas em Python também, tem Ruby, mas em geral são essas linguagens que você vai fazer servers E Go também, que é muito legal, porque o Google Cloud Functions, por exemplo, funciona muito com Go. Você tem C Sharp também na AWS Lambda, no, no Azure Functions, na verdade. No AWS Lambda você tem quase todas as linguagens do mundo para fazer serverless. Então, essa é outra coisa muito importante, está sendo muito utilizado hoje em dia. Outra coisa que a gente acabou de falar na palestra anterior, que é o desenvolvimento do cross-platform ou nativo. Né? Então, nesse caso, o cross-platform, você vai fazer com que você use uma linguagem só e consegue servir aplicativos móveis para qualquer. Ou iOS, ou Android, ou Windows Phone. Não, deixa para lá. Mas, então, iOS ou Android. Então, você tem o Ionic, o Electron Cordoba e o Quasar, que são em JavaScript. Retinative Native, NativeScript, em JavaScript. Os Xamarin você pode usar C Sharp. E você tem o Flutter, que você usa Dart, que foi a, a, até a palestra anterior. PWA é outra coisa legal, porque ele faz com que você consiga criar sites que também são versões móveis. Então, você pode usar qualquer linguagem que serve para back-end no, no, na web, tipo Python, PHP, Ruby e tudo mais, e também usar JavaScript e fazer o seu PWA. Então, você vai, vai poder trabalhar com o seu front-end no JavaScript, fazer tudo que ele, você consegue fazer com uma PWA, mas você consegue usar um back-end legal e qualquer outra linguagem por trás. Então, é, é, dá força para linguagens tradicionais. Machine Learning Data Science é uma coisa mais na moda, vamos falar assim, né, que todo mundo quer saber o que é, quer trabalhar com isso. Então, linguagens como Python, Julia e R são linguagens muito boas para trabalhar com esse tipo de coisa. Por quê? porque elas são linguagens matematicamente precisas. Não é que elas são linguagens rápidas nem tudo mais, mas elas são matematicamente precisas. Se você pegar um Python, por exemplo, e quiser fazer uma 20, a vigésima casa decimal do número float, né, do, do, do, do float, você consegue retornar isso em Python. Em outras linguagens, como o JavaScript, por exemplo, você não consegue retornar a terceira ou quarta casa com precisão. Então essas linguagens são boas porque elas são precisas matematicamente. E como é, o machine learning basicamente é estatística, você faz bons cálculos com isso. Outra coisa legal é que essas linguagens são linguagens criadas não necessariamente para quem só é dev. Então, muita gente que não é dev, como estatísticos, ou médicos, ou pessoas de jornalistas, eles utilizam o Python, por exemplo, que é uma linguagem fácil de aprender, para fazer as suas análises. Então, além de elas serem matematicamente muito precisas, elas são linguagens de falso aprendizado. Serviços cognitivos. É o que a gente chama basicamente de chatbot ou outro serviço que você fala, uma Alexa da vida, ou um Google Home e tudo mais. Nada mais é do que algo que você vai escrever um texto ou falar uma frase e ele vai retornar para você uma função sobre aquilo que você fala. Por exemplo, você vai perguntar para o chatbot ah, o que você consegue vender, ele te devolve as vendas disso. Qualquer linguagem que você consegue fazer isso. Então não tem nada específico que fala, pô, essa linguagem é melhor para usar serviço cognitivo. Até porque não vale muito a pena você fazer um serviço cognitivo do zero. Então, tem muita plataforma que é de graça, você consegue utilizar ela. Então, qualquer linguagem que tenha acesso a API REST, você consegue fazer coisas de serviço cognitivo. GraphQL é outra coisa muito nova e muito utilizada, que é a questão de você ter mais uma forma de fazer API, só que as pesquisas são muito mais densas. Então, JavaScript é uma linguagem que é muito poderosa para GraphQL, até porque quase todo mundo que faz GraphQL usa JavaScript. Mas, ok, novamente, qualquer linguagem que tenha acesso a HTTP, qualquer linguagem que faça você consegue utilizar para mexer com o GraphQL. Blockchain, outra coisa que é muito falada, na né, questão de, de banco de dados distribuído para fazer transações de qualquer tipo. Blockchain, por exemplo, tem linguagem como Go que são muito boas porque elas são linguagens de concorrente. Ou seja, você consegue trabalhar com várias requisições ao mesmo tempo. Então, é, o Go, por exemplo, é uma linguagem legal para você trabalhar com blockchain. Né? Outra coisa interessante que se acontecer... É uma tendência, mas se, se der certo, uma lingu, qualquer linguagem back-end começa a ganhar mais corpo, é a questão do WebAssembly, que é algo que você pega qualquer linguagem back-end e consegue compilar ela, tanto o back quanto o front-end, naquela linguagem. Se isso der certo, vai dar muito bom, que você vai poder fazer site todo em C, se você quiser. Quero fazer em Rust, que é uma linguagem muito performática, você vai poder fazer em Rust. Ah, quero fazer tudo em Python, tudo em PHP, você consegue fazer em qualquer linguagem, e se o WebAssembly der certo... C++, mais, mais, Rush e outras linguagens são muito performáticas, porque elas são mais baixo nível, ou seja, ela tem uma, uma comunicação com o hardware muito mais simples, você consegue fazer sites muito mais rápido com elas. Outra coisa legal que aconteceu foi, basicamente, ter uma ideia que é meio que universal. Né? Antigamente, a gente usava Eclipse, NetBeans, né, aí você tinha é, o Android Studio para Android e tal, mas você tem uma, uma ideia que é basicamente universal que é o VS Code. Então, qualquer linguagem, basicamente, você consegue escrever no VS Code e depois você vai fazer a utilização de SDK em outra IDE. Mas você consegue programar Android, iOS, consegue programar em PHP, em Python, em Ruby, em qualquer outra linguagem, usando o VS Code. Cada uma tem um plugin para sua linguagem. Mas isso facilita por quê? Porque hoje em dia você consegue programar todas as coisas num lugar só. Outra coisa interessante que nasceu é a questão do Firebase, que é meio que um banco de dados para não é meio que um banco de dados, mas sim algo para transacionar muito rápido a questão do mobile. Então, você consegue fazer todo o back-end de uma aplicação mobile usando o Firebase, em questão de banco de dados, de comunicação, de push notification, então você consegue fazer tudo no Firebase. E o Firebase é legal, porque ele mexe com JavaScript, então é uma linguagem que está mais próximo do Firebase, JavaScript, então, novamente, a linguagem está aí na, na, na carada. Então, Falando nisso, quais linguagens são hypadas? Ou seja, linguagens que não são necessariamente as melhores para você utilizar, porém, se você utilizar, você pode sair na frente em questão de é, modernidade tecnológica. Uma delas é a Reason, que é feita em OCaml, que foi criada em 2016 pelo, pelo Facebook. É uma linguagem que ela é compila para Assembly ou JavaScript. Ela é, bem, é fortemente tipada, então, tipo, ela é meio que um TypeScript, que consegue fazer coisas para desktop, então é uma linguagem bem forte. Se o WebAssembly der certo, então, para a web vai ser maravilhosa, vai conseguir fazer desktop, web e mobile ao mesmo tempo. Então, é uma linguagem bem legal. Ela é meio difícil de aprender, porque ela é funcional, então tem uns negócios meio loucos nela. Então, está aqui mais ou menos como é que é um Hello World em OCaml, em Reason, no caso, né? Então, não é tão trivial assim, mas é uma linguagem legal para você aprender. TypeScript, então, padrão, todo mundo está usando TypeScript, tá? Todos os frameworks de JavaScript usam TypeScript. O que, que ela faz? traz tipos estáticos para o JavaScript. Então, nada mais do que isso. Está aqui o um Hello World TypeScript, a mesma coisa do Hello World de JavaScript, só que com tipo. Então, eu falo que ele é um string, só isso eu faço. A mesma coisa do JavaScript. Dart foi falado aqui agora atrás. né? É uma linguagem que foi criada em 2011 pela Google para tentar matar o JavaScript, não deu muito certo. Mas estão tentando voltar agora, já que o Flutter está aí. É uma stack parecida com o Java e C++. Né? Então, é uma linguagem que, além de ser orientada a objetos, também é funcional. Está aí o um Hello World em Dart. É bem tranquilo, até bem parecendo com Java. O Rust é uma linguagem que é muito legal, porque ela é muito performática, então, para fazer coisas a nível de máquina, ela é uma linguagem muito, muito bem pensada. Se o Web WebAssembly der muito certo, isso é muito bom, ela também está é sendo muito utilizada para IoT, porque é uma linguagem muito próxima da máquina mesmo, da, da linguagem de hardware. E também é focado em concorrência, igual o Go e outras linguagens desse tipo. Está aí um hello world em Rust. Outra linguagem legal, é essa linguagem é brasileira, é o Elixir, foi criado em 2012 na, pelo José Valim da plataforma Tech. É uma linguagem que é funcional. ela é a tolerância a falhas, também é concorrente. Então é uma linguagem que foi feita para resolver alguns problemas que as linguagens não pensavam. Porque se eu for parar pensar, as a maioria das linguagens web foi criada entre 91 e, no, e 2000, vamos falar assim. Você já foi criada em 99. PHP JavaScript em 95. Aí teve Python e Ruby em 91 e 94. E aí você tem que não tinha um problema que a gente tem hoje. Todos os, os computadores nessa época só tinham um core de processador. Então aí só tinha que executar um, um processo por vez. Hoje em dia, a gente não trabalha mais tanto com core físico. Então tem vários cores, virtuais ou físicos. e além de, e só, invés, só que essas linguagens trabalham com um só. E eu tenho tipo 8, 16. Então essas linguagens, como o Elixir, o Go e tudo mais, trabalham para melhorar a performance da sua aplicação utilizando os cores todos da sua linguagem, do seu, do seu hardware. Então está aqui o um Hello World em Elixir. Julia é uma linguagem que é alternativa para Python, para mexer com machine learning, por exemplo. É uma linguagem que ela é entre o Python e entre o R. Então, ela, ela é uma tem de página dinâmica, ela consegue utilizar funções do Python, embedada nela, e é bem, o poder matemático dela é muito melhor do que o Python. Está aqui o um Hello World em Julia. E aí, a partir disso, as linguagens clássicas, ou seja, linguagens que a gente já trabalha há muito tempo, que ainda vale a pena você estudar e tudo mais. Por maioria de votos, obviamente, o JavaScript é uma linguagem que eu recomendaria mais você estudar, porque você consegue fazer front-end, back-end, mobile, qualquer coisa que você quiser. Desktop, né? Você tem o Electro para fazer desktop, você tem o Ionic para fazer coisa híbrida, você tem o React Native, você tem várias coisas que você consegue desenvolver para tudo. Então, basicamente, 100% da web usa JavaScript. Quem não usa JavaScript, usa Flash. Então, você dá para ver como é que está bom o bagulho aí. Ou, CodeFusion, não sei se vocês lembram, né? CodeFusion também está aí em 0.3% da web. Python, né? É uma linguagem... Que você consegue fazer web, console e desktop também. Muito utilizado para data science e machine learning. Então, se vocês quiserem é, se aprofundar nisso, é uma linguagem que você tem que estudar, tá? Também é muito boa para a rotina de cibersegurança, segurança. Então, tem questão de querer mexer com invasão, com teste de brute force. É uma linguagem legal para você aprender também. YouTube usa Dropbox, Google, Spotify e outras, outras empresas também. PHP é a linguagem mais utilizada como back-end na web. Né? Ela é usada por, pelo Facebook, Wordpress, Wikipedia, Slack Magento. Né? Então, é uma linguagem web ainda é, aqui, mais forte, vamos falar assim, para back-end para web. Java, também é uma linguagem multipropósito. Ela foi criada basicamente para você trabalhar com TV digital, que na época nem existia, em 95, 96. E ela foi criada para isso, só que o pessoal corporativo, tipo, ela. E, então, se você quiser fazer projetos clientes corporativos, a maioria das vezes você vai ou mexer com Java ou com C Sharp, né? E, e também era a linguagem oficial para escrever aplicativos para Android. Hoje em dia não é mais, hoje em dia é Kotlin. Netflix usa o Instagram, Net, NetBeans e o, o eBay. C Sharp, então, é outra linguagem também com propósito mais, vamos falar assim, é, vamos falar, não é, não é acadêmico, mas sim, é, é mais empresarial, mais desse tipo. A Microsoft usa o Bing Stack Overflow. Então, é uma linguagem também que você consegue fazer web, console, desktop. E C Sharp também é uma linguagem legal para você fazer aplicativos tanto pra, de jogos para mobile ou desktop, por exemplo, usando a, o Unity. Então, muita gente usa C Sharp para isso. Ruby é outra linguagem muito utilizada no Brasil, principalmente, mas também lá fora também muita, muitas startups usam Ruby, porque com o Rails você consegue fazer um protótipo, um MVP muito rápido. Então, o pessoal usa bastante Ruby ainda. Então, tem o, o Airbnb feito em Ruby, espo, é, Shopify, que é um dos maiores e-commerces do, do mundo. Twitch também usa e o Heroku também usa Ruby. Kotlin, hoje em dia, é a linguagem padrão para desenvolvimento para Android. Então, Kotlin é uma linguagem você consegue trabalhar com front, com back, com mobile, também com console desktop, é uma linguagem também para múltiplas coisas. É a linguagem oficial para Android e foi uma, uma linguagem criada pela JetBrains, que criou várias, várias ideias legais, como WebStorm, Storm e outras ideias muito massas aí, como o IntelliJ, por exemplo. Então, Swift. É a linguagem hoje em dia nativa para iOS, então é uma linguagem criada pela Apple para fazer aplicativos iOS. Go é uma linguagem também concorrente, criada pela Google, né, para resolver problemas de concorrência que as outras linguagens não tinham. O Docker usa, o Google usa e o Medium, por exemplo, também usa Go. C e C++ são linguagens que são utilizadas para fazer trabalho mais baixo nível, mais a é, nível de hardware. E muitos jogos são feitos em C++, por exemplo, o Tibia, que é um jogo né, altamente... Aí, competitivo, é feito em C++. Elas são muito próximas à linguagem de máquina, então, a performance dela, em questão de gerenciamento de memória, em questão de utilizar vários cores, é muito bem, bem trabalhado com C++. Eu falo, pô, você trouxe isso aí, um monte de linguagem nada a ver. Da onde você tirou essas linguagens? Como é que está funcionando, na verdade, isso tudo? Então, o Stack Overflow faz todo ano uma pesquisa com vários devs. Eu acho que se vocês não tiverem preenchido essa pesquisa, preenche uma do ano que vem, tá? 2020. E ela faz o comparativo. Então eu tenho aqui as tecnologias mais populares que o pessoal desenvolve, ou seja, o pessoal é profissional nisso. Então tem JavaScript, HTML, CSS, SQL, Java, Bash, Python, C Sharp e PHP. Entre todo mundo, que não necessariamente só trabalha, esse é o pessoal que também fica brincando. Então tem JavaScript, HTML, SQL, Python, Java, Bash, C Sharp e PHP. Isso é de 2018, tá? E 2019. 2018 você viu que mudou foi que o Python subiu mais que o Java. Então, o Python está sendo mais relevante em 2019 do que, por exemplo, o Java, né, pelas as pessoas que trabalham com tudo. As linguagens mais amadas né, de 2018 foram Rust, Kotlin, Python, Typescript e Go. Então, tem as linguagens que a gente citou, elas foram as mais amadas em 2018. Em 2019, o Rust subiu de vez, né, o Kotlin perdeu um pouco de espaço para o Python, que voltou a ser... Uma linguagem muito utilizada. TypeScript, por motivos óbvios, também subiu bastante. Depois o Kotlin e o WebAssembly. Na verdade, o WebAssembly são várias linguagens, então não necessariamente é uma linguagem só. É uma tecnologia que acaba entrando ali. As mais temidas em 2018, começo Visual Basic 6. Alguém trabalhou com isso na vida? Depois, Cobol. Alguém trabalha com Cobol? Ninguém trabalha em banco? CoffeeScript, que na verdade é um port para JavaScript. VBnet, VBA, Matlab, Assembly, Perl. 2019, mudou tudo. VBA continua sendo a maior, Objective-C, que era a linguagem antiga né, do iOS, tomou a ponta, depois tem Assembly, C, o PHP subiu, o Erlang é uma linguagem difícil de escrever, então também subiu, Ruby e R, como linguagens mais temidas, mais odiadas no caso. As linguagens mais procuradas, 2018. Python entra em primeiro, depois JavaScript, Go, Kotlin e TypeScript. Em 2019, Python continua em primeiro. Javascript, Go, Typescript e Kotlin. Então não mudou muito, a questão das linguagens são mais procuradas para os devs em 2019. E também tem a questão da RedMonkey. Ela meio que faz um traçado entre o Stack Overflow, a popularidade dessas linguagens, e o ranking no GitHub. Então quais linguagens estão sendo mais procuradas no GitHub em termos de projetos. Então quais linguagens no GitHub tem mais projetos procura e quais linguagens são mais, têm mais posts no Stack Overflow. Então, eu tenho primeiro JavaScript, segundo Java, terceiro Python, quarto PHP, quinto C Sharp, sexto C++ e sétimo CSS. A W3Tech, ela faz é, pesquisa com vários sites e, e pesquisa quais são as linguagens mais utilizadas, tanto para back-end quanto para front-end. Para front-end, hoje em dia quase 100% é JavaScript, não tem, não tem nem o que passar aqui, mas tem PHP, tem 78% da, do share ainda, do, dos sites, o AspNet está com 11%, o Java com 4%, o Ruby com 2.4%, você tem ainda Perl com 0.3%, CodeFusion com 0.5%. Isso para back-end. O JavaScript com o Node está ali com 0.7% da web. Então, o Node não está sendo tão utilizado assim ainda pela galera. Eita. Bugou mesmo agora. Show. E a pergunta para vocês, qual a linguagem escolher? Eita. viu? Então, a primeira coisa que você tem que saber é o que você quer resolver. Se for mexer com machine learning, tipo, uma linguagem como Python faz mais sentido. Se for mexer com DevOps, linguagens como Ruby ou como Go também fazem bastante sentido. Eu tenho que saber quais problemas eu quero resolver. E para quem nunca, nunca trabalhou com desenvolvimento, a questão é testar. Então, você tem vários problemas que você quer resolver. Ah, quero fazer, quero Eu gosto de carro. Pode fazer um site de carro ou um aplicativo de carro e faz o um teste. Faz alguma coisa que você gosta, que você quer fazer para a sua vida e faz o um teste com isso. A questão, hoje em dia quer ganhar dinheiro muito rápido com o Dev. A gente consegue, tipo, ser júnior e ganhar 3 mil, tipo, estudando seis meses. E o pessoal acha que tudo é mágico, tudo é mágico. Em Dev, realmente, você consegue crescer muito rápido. Mas você tem que ter uma base muito sólida para você crescer mais rápido ainda. Porque se você quer ser um, um sênior e ganhar 9, 10, 10 mil, você consegue fazer isso em dois anos. Se você tiver uma base sólida. Se você não tiver, você vai ficar, ficar, vai ficar capengando e vai ter, ficar como júnior por muito tempo. Então, tipo, primeiro. Vejam que tipo de problema vocês gostam de resolver. E você faz um trabalho em cima disso. Leia a documentação. Então, várias linguagens têm a documentação. A maioria tem um site muito bem com a documentação da, da linguagem. Então, veja esse site. Repositório do GitHub também é legal para você poder estudar. Então, peguem um projeto em Go, sei lá, se você quer estudar Go. Em JavaScript, se você quer estudar JavaScript. O GitHub está aí para isso. Experimente, como eu falei para vocês, e procure a comunidade. Então, várias comunidades, aqui em Brasília, tem comunidade de basicamente todas as linguagens. Tem de PHP, tem de Python. Tem de tem várias linguagens, tem várias linguagens tem várias comunidades aqui que você consegue pesquisar. Então, corra atrás das comunidades, que eles vão te dar os pontapés iniciais, tanto para conseguir emprego, quanto para trabalhar com esse tipo de coisa. Outra coisa, o importante é conecte-se. Então, se você tem o, o LinkedIn instalado na sua máquina, na sua máquina do seu celular, você pode utilizar ali em Minha Rede e ativar a sua área e ver o pessoal que está perto de você e fazer essa conexão. Porque o mundo de TI é muito... muito muito curto, assim vamos falar. Por mais que seja muito grande, muitas pessoas que trabalham, que trabalham no Brasil e estão fora, por exemplo, estão precisando de gente para ir para fora. E tipo, a galera está indo embora. Tipo, só esse ano, mais de 15 amigos meus e amigas minhas já saíram do país. Então, se você também quer ter uma carreira internacional, TI, principalmente programação, está aí para isso. Você consegue programar em qualquer lugar do mundo. Você consegue programar a sua casa ganhando em dólar, ganhando em euro. Então, é um. É um um negócio que vale muito a pena. Então, conectar com pessoas é a coisa muito importante também nessa área. Então, valeu, galera. É isso aí, se tiver alguma dúvida, estamos aí para tirar. Valeu. Chegou, <risos> agora foi. Oi. Oi, eu vi que você mostrou o top de linguagens e vi que o Python estava em primeiro E pelo que eu andei conversando, imagino que seja pela facilidade da curva de aprendizado Mas se eu quero começar a programar, tem algum site, algum lugar que eu possa é, colocar assim O que eu gostaria de fazer e qual a linguagem que seria melhor para eu fazer este projeto? Boa pergunta, eu não conheço ou algum grupo, alguma comunidade? É, é porque geralmente, tem, tipo assim, todo lugar tem uma comunidade geral de programadores. Então, tem grupo no Telegram e tal, que você consegue fazer isso. Mas é uma coisa legal, não, não, não existe, não, não sei se tem, não sei se vocês conhecem que tem. Tem? Eu, não, eu nunca ouvi, mas... O catacoldo, você consegue fazer isso? Qual é o nome? Catacoda. Catacoder. Então, Coders é um negócio eu não, não sabia mesmo, realmente. Legal, não sabia que existia isso. Mas, realmente, muito cada, obrigada. cada linguagem ela tem uma especificidade. E o Python está aí também, pela curva de aprendizado. Também porque o pessoal está se preocupando muito com machine learning e com, com inteligência artificial como um todo. E é uma linguagem que não é só para dev. Então, quem não é dev, consegue aprender. Isso. É, boa, noite. boa noite. Eu, eu não, não vi se, eu, se você falou sobre isso. microserviço é, tem uma linguagem que está sendo mais usada hoje? Cara, microserviço, a ideia dele é exatamente não ter linguagem para você trabalhar. A ideia do microserviço é exatamente você separar a tua lógica de, de negócio em qualquer linguagem. Então, tipo, vamos falar assim, a comunidade de, de Java fala muito sobre microserviço, mas não é uma coisa tão atual, vamos falar assim. Se usa muito, mas tem um serverless que é a ideia do microserviço melhorada, que é, além de ser um microserviço, é só um serviço. Então você tem um microserviço que às vezes você vai, faz um monte de coisa, Junta com o banco que já está lá, então não é muito bem. Mas Java, por exemplo, é uma linguagem que se fala muito em microserviço. Porém, a ideia do microserviço é exatamente não ter uma linguagem. Então, se eu quero fazer um microserviço em Go, porque eu tenho um serviço específico que precisa de concorrência, eu vou fazer em Go. Mas qualquer linguagem você consegue fazer microserviço. Então, não tem nenhuma linguagem que é mais é melhor para microserviço. Depende muito do seu serviço, que é a mesma coisa do server. Depende muito do que você quer fazer como função. Boa noite beleza é, Eu queria fazer uma ressalva na pergunta dela. Tá. Primeiro para falar que tem um PyLadies aqui atrás, show se quiser aprender Python. E segundo que eu vi esses gráficos do Stack Overflow e a crescente do Python não, não, é, não é graças ao crescimento do Django ou do Flask não... para desenvolvimento web. Então Exato. quem quer desenvolver o web, eu não acho o Python mais recomendado. Porque a crescente do Python é basicamente pelo, pela explosão do Machine Learning e do Big Data. Então, acho que se você quer começar a aprender a programar e quer entrar no mercado, eu acho que a melhor hoje é JavaScript. Concordo contigo, perfeito. Tanto que ela é a primeira linguagem que a gente fala. Realmente, para o JavaScript você consegue fazer muita coisa e é muito rápido. A questão, esse é um, é um grande vantagem, mas é um grande problema. Porque você consegue fazer muita coisa e visual. Exato. É, quando você vê as coisas muito rápido, tipo, não é tão bom assim. É, o JavaScript é uma linguagem muito boa, porém ela é muito desorganizada. Então, para quem está começando, ela é boa porque você vê o resultado muito rápido, mas ela é ruim porque você nunca vai, talvez, aprender a programar de verdade. A realidade é essa. Se vocês quiserem me seguir, arroba BR em qualquer lugar. Tem tempo para alguma coisa ainda? Já acabou o tempo? 15. Então, já que o JavaScript é a melhor linguagem do mundo, eu não acho, basicamente. Mas eu vou... Não, eu vou falar, eu faço, deixa eu ver aqui o um negócio, rapidão. É que aqui tem sempre uma parada da hora. Mas eu vou mostrar para vocês como é que você entrega duas linguagens, que é o Go com PHP. Alguém imaginou como é que você consegue fazer isso? Você consegue fazer aqui com eu vou mostrar para vocês agora, rapidão. Três minutinhos para vocês irem embora para casa. Então está aí a grade, se você quiser anotar a grade aí da palestra, tá aí, aí. Né? Um aviso importante, é o mesmo aviso que eu já passei para vocês, então não vou repetir. Né? Então eu queria falar para vocês como é que você vai fazer a integração de Go com PHP. Mas eu acho que eu não sei de gol o suficiente para isso, então eu vou falar sobre o gol que eu conheço, que é o Gol Rossi Process, para quem não sabe como é que você faz seu projeto muito bem feito em gol. Então, o princípio do Gol Rossi, pensou, não é Gol Rossi, porque se você pensar, né, acaba a parada. Gol Rossi não tem prazo, então entrega de qualquer jeito. Não existe revodoração, apenas retrabalho. Gol Rossi nem sempre é Pog, porque Pog você tem que pensar, Gol Rossi você não pensa. Se está funcionando, não mexe, que é o princípio do não rela. Então, está funcionando, deixa o jeito que está. Tranquilaça aí. Fruto fundamental do Go Ross. Começa. Faz de qualquer jeito. Funcionou? Entrega. Não funcionou? Tem tempo ainda? Faz de qualquer jeito. Funcionou? Entrega. Então, beleza. Está aí bem feito aí o negócio. Então, como é que eu faço para entregar o Gol Ross com o PHP? Primeira coisa, escolher a vaga Gol Ross. Então, já mostrei para vocês essa vaga. E com isso, você já pode poder aplicar né, as coisas secretas do go Ross. Primeira coisa, começar um projeto de atrasado, eu tinha falado para vocês que é uma técnica muito boa do go Ross. Ser full stack, ou seja, né, PHP com JavaScript, com HTML, com tudo ali no mesmo coisa. O stack aí perfeito, tranquilo, já para você fazer tudo. Só baixar o template e mudar né, o conteúdo. Então tem ali, janeiro, troquei para Fevereiro, já posta o site no ar, tá tranquilo, já está muito bem feito aí. Facilitar tá, o acesso dos arquivos, já mostrei para vocês como é que faz isso. Criar a página estática e mostrar como estivesse funcionando. Então eu tenho aqui um login e uma senha. Login, ó, eu como Pokémon BR, tá show. Aí o código. Se tiver, se não tiver, set, se tiver setado o login e tiver setado o password, então eu como Pokémon BR, tá tranquilo. Isso é bom com o cliente quando olha, pô, tá, tá funcional. Perfeito. Então se entrar com o no cliente novo, você colocar mais um if. Então tá ali, cliente 1, um, se não cliente 2, se não cliente 3. Mas você pode retravalhar e colocar que você consegue colocar muito mais cliente. Então, caso cliente 1, um, cliente 1, um, caso cliente 2, cliente 2, caso então cliente 3, cliente 3. Configuração única para facilitar a integração, muito bom quem pega perfeito fazer isso. Max out time 99999. Port max size 4000 e 4 GB, memória limite 4 GB, max input time 9999 e o max Pilotify size também 4 GB, tranquilo. Não confia em classe, essas classes são malditas. porque Eu tenho uma classe que é a nova classe, eu tenho Dois atributos privados, que é o name e o seu fone escrito errado. Então eu tenho a função construtora, que eu não passo nada, e aí eu tenho que verificar. Se o name é nulo, então ele é nulo. Se não, ele é nulo. E se o seu é nulo, então ele é nulo. Se não, ele também é nulo. Para garantir que a classe está realmente né, inicializada corretamente. Implementa a função que já existe. porque Muitas pessoas falam, quanto mais código, mais trabalho você tem. Então você cria uma função que é a new date, passa a data igual a data, então segunda é igual a data, minuto é data dividido por 60, dias é data dividido por 60 por 24, meses é data por 60 por 24 por 30, anos é data por 60 por 24 por 365, décadas é data por 60 por 24 por 365 e 10, e você retorna a data que é igual a data. Então, perfeito, criou 20 linhas de código, ou seja, vai garantir o seu trabalho para o mês que vem e mostrou aí que você sabe fazer muita coisa. Teste só unitário, porque Se for dois, é teste binário, então unitário é um teste for dois webinários, eu pego ali o meu site e eu dou uma application, passo ela. Eu passo o site do Get File Content. se tiver conteúdo, ele funcionou. Se não tiver, não funcionou. Tá tranquilo. <risos> Mantém a equipe integrada, ou seja, sempre mostre para a dev que, como é importante ele é para a equipe, então. Olá, dev. Se você tentou fazer a otimização dessa funcionalidade e infelizmente teve essa péssima ideia, incremente o contador abaixo para alertar a próxima vítima que vai ter que mexer nessa merda. Então está aqui as horas gastas no projeto, 289, e você tem uma função que resolve bug, você passa um bug, ele te retorna mais bugs, então, tranquilo, <risos> né? E o coisa legal em PHP, como vocês sabem, é código fonte, né? É o então opi todo mundo consegue ver seu código, então tem aqui o php obfuscator. Você bota o seu site aqui e você clica ali em obfuscar, o cliente nunca vai saber onde foi obfuscado seu código, então ele nunca vai saber onde é o seu código. Valeu, galera, é isso aí. Obrigado. Sábado tem mais, meio-dia aqui lá no Filter Filter. E vai ser só stand-up. Então, quem gostou, vai. Quem não gostou, vai, porque aí faz, faz inveja de quem gostou. Então, foi isso aí. Valeu, galera. Até a próxima.